o que eu menos gostei de fazer foi... Este. Ah. Porquê? Tu precisas é de paninhos quentes, meu! Isso é mentira. Não, por acaso precisas. Eu e o Bessa nunca conflituamos. Hum. Temos uma maneira muito particular de interagir enquanto seres humanos. É isso, hum. é verdade. O meu conteúdo é, é para bater é ali, estás a ver? E o Chico já não é isso. O Chico, é aquilo que o Chico... É, é por que é é isso que é. Na, na, há cinco anos atrás, tu tinhas muito menos muito mais tempo disponível, é algo muito difícil de se construir, percebes? E é difícil de percepcionar. Em relação a um casal amigo, que se poderia casar num futuro disse que preferia ir ao cu ao gajo do que ao gajo. É verdade, sim senhor. <risos> pois foi que sim, <risos> <risos> né? Ah, mas estás a assumir que o gajo é que me encornava. <risos> não, não. Hum. Ah. Acho que mais facilmente tu para... te envolverias numa cena de uma noite, e tipo cagavas para o assunto e não davas importância e mais facilmente o Francisco tipo, se envolveria numa cena intelectual por alguém e ficaria com grandes processos Sim, de culpa e o complexo, caralho Não chegava a fazer nada, até tipo, era capaz de estar deitado na mesma cama com a gaja tipo a falar de Proust O Entai nasce por causa da censura no é verdade, Japão É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade transição Adoro potas <risos> parte do pressuposto em que a tua ideia com a criptomoeda é transformá-la em eh, moeda tradicional, em fiat currency numa moeda operada por um banco central, que é o problema da pessoa que coloca essa questão em que está tudo, em que vê tudo na perspectiva de uma economia tradicional, em que aquilo não, é uma commodity é uma como as outras, é um bem transacionável em troca de dinheiro há dois nomes que eu não convidaria e, e até por acaso perguntaram pelos dois esta semana era o Ricardo Ospreiro e o Sem daqui. Yeah. Onde é que vocês se veem individual e coletivamente daqui a 10 anos? Sim? Morto. <risos> eu vejo o Castro morto e nós coletivamente a surfar na onda da morte deles, estilo Nirvana Pósco de Cobra. Manter a ideia às vezes é sinónimo de dizer que as morro. E isso, em última instância, não te vai levar a lado nenhum. Em que momento é que vocês sentiram que o podcast estava a ter impacto e de que forma é que isso influenciou a vossas, as vossas DMs? Podemos todos concordar que isto foi estranho. Mas Também acho que. Fazes bem, casos bem porque, porque inspiras. E agora. Esta conversa que estás a ter aqui com o Carlos Cruz teve com o Silvio. <risos> <risos> <risos> <risos> só mais duas frasinhas porque isto já está nem quero imaginar qual é que vai ser a próxima discussão hum? uhum, então dá-nos Raquel Sim, agora. estou melhor uhum, contioso não sou pombo correio fui eu eu não sei não fui o que disse mas esta aqui foi mal escolhida porque esta aqui é, é, é, é um círculo fechado pois é tu disseste isso? porquê? Mas eu acho que até foi em relação a uma pergunta que eu lhe fiz. Pois foi. Foi Eu perguntei-lhe se ele era pombo-correio entre vocês os dois e ele disse que não. Ah, não. Mas é mediador muitas vezes. Mas mediador é diferente do pombo-correio. A questão é, tanto como eu por vezes show entre ele e o Castro. É verdade. É raro o Castro ser mediador. Mas em que circunstâncias é que tu és mediador Nessas discussões, eu digo que é raro o Castro ser mediador exatamente por causa daquilo que ele dizia há pouco. Porque ele tem as resistências e tudo uhum. mais E o mediador não pode ter tanta resistência Sim. Há momentos, a maior parte das vezes O Bessa é mediador entre Mim e o Castro ok? Porque nós temos visões distintas Que é através do Bessa que se conjugam E, de, e, de, e da maneira como ele Nem precisa de ser tanto estrategicamente Às vezes é só emocionalmente por nos conhecer tão bem uhum. Daí eu volto ao ponto De há três horas e meia atrás uh, os indivíduos que aqui estão em específico são muito importantes e na condição ah, sem em questão. OK? Hum. Tá, e de outra maneira, como às vezes há intenções do Bessa, por exemplo, de procedimentalizar ou de comunicar de determinada maneira que o Castro, aqui o Castro resiste e é eu sou um bocadinho mais mediador é mais é muito mais raro, fica uhum. aqui bem claro uhum. não me recordo de alguma vez mas isso também tem que ver com a minha relação com o Bessa eu e o Bessa nunca conflituamos uhum. temos uma maneira muito particular de interagir enquanto seres humanos uhum. isso é verdade, se tiver que lhe dizer merda digo-lhe a merda Sim. que ele tenho a dizer isso é que ele não vai levar a mal uhum. e ele tá tem a abertura uhum. à vontade Portanto, de dizer uma o... merda que tiver a não, dizer o Bessa não é ponto de correio mas o Castro está a olhar para mim com um ar muito fixo. Porquê? <risos> Porque agora, sim, agora comenta é. tu. Não, estou a vê los a falar. Mas concordas. Estou a vê los a falar. Concordas, João Paulo? O quê? Com o que foi dito entre mim e o Francisco? Eu concordo, eu não tenho de discordar em nada. Em relação deles. Não, não, não, não, <risos> não, não. não, não, não, estás não mas excluída? concordas que não, nós os não, dois não. somos mediadores, de certa forma? Ah, sim, eu não tenho paciência para estarem paninhos quentes. Nem lá e estar a perceber o. Não. Eu percebo ah, mal. lá. Tu não tens paciência. Eu vou, dar, eu vou dele dizer dele. agora uma coisa que recal... Tu disseste, não tenho paciência para paninhos quentes, certo? Vou dizer agora uma coisa e arrecava vai sorrir da orelha à orelha. Tu precisas é de paninhos quentes, meu! Isso é mentira. Não, por acaso precisas, João Paulo. E viu-se, houve um exemplo e acho que posso partilhar. Uh... Isto se fosse mais alto, 30 centímetros, está muito mais fresco aqui é atrás. É verdade, sim, senhor. Mas... <risos> está a ficar calor agora, não é? <risos> Mas a verdade é que tu... Já tivemos uma situação em que tu realmente precisas de paninhos quentes. Foi a situação de um episódio com o... Gustavo. não Eu não preciso de paninhos quentes. Precisaste de paninhos quentes um bocadinho. Que Precisaste aconteceu? de ter-nos ah, lá. Que caralho que eu não precisava nada, meu! Que não. Estas ideias, é isto que eu adoro nas eu pessoas. Eu não sei o que é que vocês não. estão a falar. Passou-se uma merda num episódio que eu fui um bocado... Pronto, fui um bocado... É que eu ia dizer a palavra certa. Nem, eu, nem foi fui, o que se passou durante. Uh, ou seja, tipo, fui inconveniente em algumas coisas. Okay. E tive pessoas a chamarem a atenção. Ok. Mas sem me faltarem o respeito, atenção. Uhum. Ah, Toda a gente disse, me falou que isso. me chamou a atenção falou com respeito e não me trataram mal, estás a ver? E está bem. E no dia a seguir. E porquê? Ah, porque eu sabia que. O episódio antes de ir para o ar eu sabia que ia haver problemas porque eu não gostei de me ver no episódio. Uhum. Sabia que aquilo que me iam dizer havia uma probabilidade muito grande, ainda para mais que é que convidado. Venham pessoas de fora, amigos de convidado, ver o episódio. Sabia que podia haver ali uma... uma fricção, uhum. entre eu e as pessoas. E houve, nada novo Estão a dizer que eu precisava de, de paninhos que... Não de preciso. palavras da consigo quando eu já sabia em antemão que isto ia acontecer. Uhum. Isto faz sentido? Não, mas precisaste de palavras de reforço... Para que é que precisava? É escolar nas pessoas. Estas meias colores... se, Ele... se não precisasse Olha, vamos fazer não assim. A Raquel, a, Raquel, a Raquel está aqui assim. não, não, não, não, não, não foi o 31, porque demorou tempo a lançarmos aqui porque eu estava... Mas eu estava por causa da minha atitude, estás a ver? Uhum. Certo, mas precisaste que da... Bro, quer tu queiras admitir, que não queiras, precisaste do nosso, do nosso empurrão para admitires que é normal. Tudo o que aconteceu é normal. E tu viste como não foi. E para ti aquilo não foi normal. Ah. Mas na verdade foi. E a meu ver e a ver de Francisco... Foi uma situação completamente normal e que tu não terias que ter problema das eu, coisas. Eu, eu, eu gostaria só de interromper porque a conversa já vai longa e nós somos um, dois, três, a Raquel não cobra 270 euros por hora para fazer terapia familiar. Ah, é verdade. Isto não tem interesse. Mas sim, podemos não passar. Não a tudo, podemos passar à frente. Mas, é? Uh, o Francisco batia boé há 100 anos atrás. Há 100 anos. 100 anos atrás é uma redundância. Foi eu que disse isso, não foi? Batia boé há 100 anos. Isso. Foi difícil. E continuas a achar isso. A isso. Pai, eu acho que há 100 anos. Eu, quer eu dizer, eu não achei, sei, eu eu achei, achei. Achei graça porque percebi a ideia do Castro, que foi a ideia super genuína. Mas achei... quando nós falámos, eu estava muito mal nesse dia. Tava, eu estava sem paciência se para a... ti até. Mas se achas que adoraste, eu assim que acabaste a conversa com elas. não duro No início é eu estava sem paciência de fazer aquilo. Mas, depois... mas, mas foi que correu fixe. Há é momento assim. Não estás com paciência, mas depois gostas. Sim. Mas eu estava boa. Estavas sem paciência, eu foste e adoraste. E gostei. Não, gostei. Falei com o Ricardo. É sempre um prazer falar contigo. É sempre que eu vou sair à noite, estou sem paciência. Quando estou sem paciência, é quando corre melhor. Mas posso indagar sobre essa afirmação? Eu achei-me catita. E achei-te carinhoso. Ok, eu quero saber tu, não sei se onde, que onde, não onde é que isso veio, Castro. Mas qual foi a tua interpretação, Raquel? E Castro, por favor, diz se é isso, ah, a minha não. interpretação. Não sei se foi a mesma. De... É isso, por isso é que eu Mas quero... acho que foi a mesma que é tipo o, o facto de seres uh, uh, um, uma pessoa mais uh, intelectual hum, e ver mais a ideia do que a pessoa mas... Vamos parar com isso. Não, parada. eu acho que o Chico vê mais a ideia, as ideias do que as pessoas e hoje em dia vemos mais as pessoas do que as ideias. Também será por aí, mas mais numa espécie... Imagina, mal comparado, um bocado uh, igual ao, ao, aos uh, homens do Renascimento, ok? Hum. Ou então, se calhar, tipo, uh, aos pensadores livres, uh, uh, aos gajos que fundaram as maçonarias na sua essência, uh, que eram pessoas que se dedicavam uh, a pensar. E daí produziam, produziam trabalho. Uhum. o trabalho do pensamento, isso hoje em dia é algo muito difícil de se construir percebes, e é difícil de percepcionar daí eu, eu interpretei, interpretei isso que, que, que o, que o, que o Castro disse mas, mas posso, que é que ver, qual, mas posso ver qual é que foi o contexto se fosse o eu posso as dizer não é 100% aquilo que tu disseste mas é que é hoje em dia o conteúdo é um conteúdo fast Tu, tu podes ser muito bom naquilo que tu queres fazer, se tu não consegues chegar às pessoas, estás fodido, a ver? Vai ser bom para casa. Uhum. Antigamente não era assim, tu antigamente conseguias. Cons... Tinhas tempo para consumir, estás a ver? tipo Havia um programa, havia dois, havia três no máximo. Mas, hoje em dia tu não queres estar a perder muito tempo, tempo a ver uma coisa, porque, porque tens, tens outro um as... para ver, estás a ver? Não, estás é. A é. Ah, mas... Ou seja, eu neste, neste, neste campo, no campo de, de dar rápido. Percebes? Uhum. Tipo, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou bom nisso. Uhum. Tipo, é naquilo que eu sou bom, é. Em, em ter o meu conteúdo para ser facilmente, tipo, digerido. É E está feito. Certo. Tu não. Vês o teu post, o post em 30, o, 30, 30 40 segundos. O que segundos, eu estou a dizer pode, é. Sim. É que, e não, não só o post, estás a ver? Mesmo, tipo, interações com o Twitter. Se eu fosse, tipo, dia, se, eu, eu, se eu, diariamente, escrevesse no Twitter, estás a ver? E, sobretudo, sobre que sobre coisas que estão a bater, eu, rapidamente, crescia a com o Twitter. Certo, que já percebi certo, é certo eu, se quiser, agora, olha, no final do ano tenho 10 mil seguidores no Twitter, eu tenho Pronto, 10 mil seguidores no Twitter, estás, estás a ver? Não, mas eu, é, é, não mas eu não, não preciso, eu estou a dizer que, tipo, o meu conteúdo é, é para bater, ela é ali, estás a ver? E o Chico já não é isso. O Chico, aquilo que o Chico, é posso eu disse isso que é, na, na, há 100 anos atrás tu tinhas muito menos muito mais tempo disponível para te cultivares a ti próprio. O conteúdo era mais refletivo do que yeah, e, e, se Eu tenho a certeza que se há 100 anos atrás. Eu disse isso, pronto, foi um, foi um exemplo, não é? mas que, se as pessoas consumissem, eu também não, há 100 anos atrás eu estava tipo nem, nem, nem, nem, nem estava nos tomates de ninguém. Mas, mas acho que na época, numa época de, de perder tempo a consumir coisas, a perceber a pessoa. Estás yeah. a ver? Porque eu tenho essa dificuldade Às vezes faço uma cena e as pessoas não me percebem Eu fico fodido yeah. Agora imagina como é que é o Chico, estás a ver? Yeah. Que não é mais fodido ficaria yeah. Por isso, acho que tu, é, A nossa expressão a é um livro muito grosso de ler Que também achei imensa achei, achei graça yeah, Achei não. muita não. graça essa expressão tá ah, é jeito. Obrigado não, bem. Foi um prazer pronto. Foi Um momento um bonito foi... e raro Bem, esta só ultrapassada Na verdade não está mas fica para outra Não, mas agora fala não, não vale a pena, já, vocês já falaram muito sobre isso e eu percebo. É... A, questão, a questão aí é, é matemática. Não. Ah, qual é que era o nível de literacia nós temos? Onde é que estava concentrado o poder e o capital? <risos> tu só precisavas de falar para 4 ou 5 pessoas que tivessem poder. Verdade. E daí aquele meu comentário um bocadinho das 200 pessoas porque tu podes falar para 200 pessoas e seja um podcast ou não Tu podes ser um, grupo, um público de 200 pessoas e ser muito bem sucedido como tu dizias há pouco quer do ponto de vista da tua longevidade profissional quer do ponto de vista até financeiro quer do ponto de vista da tua realização pessoal é mais difícil do que seria antes porque agora o caminho digamos esse caminho esses caminhos são mais fáceis claro, demora muito tempo Escrever um livro, e tu, Castro, já escreveste livros. E hoje. E Raquel já escreveu o livro. Não, mas demora, demora muito mais tempo do que escrever uma publicação, que são coisas que vocês os dois também fazem. Yeah, yeah. Demora mais tempo. Exige mais reflexão e depois exige uma digestão diferente e de um público diferente. Agora a questão é: o público que hoje em dia te vai permitir ter esse sucesso, seja ele em que métrica for, está lá para te dar não é mais difícil de atingir pronto por sondagem de... à boca das urnas hum. ui. com três perguntas fraturantes Talvez. e os resultados colocámos três perguntas a todos os intervenientes <risos> e uma delas foi qual dos três chamavam se tivessem um furo às três da manhã a mim não que era <risos> <risos> e foi não. por quase unanimidade nenhum destas pessoas pessoa. Ah, porque estás a contar com a Marina que o Gonzo. Sim, sim, sim, sim, contei com eles, okay. contei com eles, claro, foste tu. Ok. okay. Uau! Qual de vocês os dois é que disse que chamava a mim? Eu, eu chamava a Tati, o Castro também. Sim! Não, agora a questão são os outros dois. Ah, Foste tu que falaste também no Francisco? Não, eu, disse que não, dos eu disse que não chamava. De um de dois, nenhum dos dois. dois, exatamente. Às três da manhã. Especialmente. É um sim, sim, sim, sim. Eu fazia tudo o que fosse possível para não me chamar. Ah, foi sim. A minha resposta. Não, não, não. Mas se tivesse que chamar alguém, porque a minha também foi nesse sentido. A primeira coisa que eu chamava era rebo o reboque, rebo não. Mudava. Eu, se fosse um furo, mudava o pneu de carro. Mas se fosse pois uma foi, coisa mais grave. Chamava o reboque. E a Raquel perguntou-me assim: e se não soubesses? Porque eu disse assim: eu sei me dar um pneu de um carro, por isso essa pergunta não faz muito sentido. Já mudaste comigo, E a Raquel disse-me assim: ah, não, então. Isso não soubesse. É uma avaria eu... que tens que chamar. Tu tinhas uma caca, tinha chamado a uma caca. Eu disse, um macaque, admito o que é que eu disse. Eu digo, ao caso que não chamava não valia a pena. Sério? Bro, peço desculpa. Não, não valia a pena, bro. Não, Até mana, não foste... sei que estivesse a teu lado ti... aqui, relativamente a perto ti... do Mar e te lembrasses que o pai dele tem uma estraga exatamente, exatamente, exatamente. <risos> <risos> aqui eu não te chamava porque se fosse um furdo por nele, que é uma coisa trivial, e sim, eu mandava, é <risos> tu davas-me tanta tanga, bro. Tu davas-me tanta tanga. É verdade. Não, não é bem assim. Ah, é, depois. Depois, depois, depois disso. Não, não é. Não é. Ah, não, okay. Tu vinhas-me ajudar. Estou de contente. Eu disse, acho que disse isto. Sim, sim. Eu não sei que ligava ao Chico e ele me vinha ajudar. O problema não é esse. O problema é o depois. Isso nunca na vida... Tu ias-me dar tango o resto da minha vida para o tu. O resto. Mas aí... Vai, um, mas... Não, eu estou a dizer uma coisa, Porque, coisa sim, trivial. Sim, sim, sim, Se fosse sim, sim, sim. uma coisa complicada, era uma coisa uma coisa trivial como essa. Claro. A segunda per pergunta foi em quem não confiariam para dividir a cama com a vossa namorada? Ah. E foi quase unânime... Unânime. A exceção de um voto de ligeira desconfiança para com o Bessa, uh. porque, vou citar, não vou dizer quem é que disse isto, anda mais horny. Oh, tu mas... <risos> <risos> mas tu disseste isso? Eu, eu, pai, eu fiz um, um exercício de, de, de lógica. posso o raciocínio? <risos> <risos> raci claro, claro claro. Eu respondi às perguntas a pensar numa lógica mais tipo humorista, até na okay. lógica real que foi. Sendo que eu confio em toda a gente. Eu não confio a 100% em ninguém. Não, uh, uh, que, que fique bem explícito que todos, todos vocês. Confiariam. Confiariam, disseram confiavam cegamente. Isto foi uma coisa mais. em jeito de piada. Não Sim. foi a sério. Não foi, foi sério. Não é sério, mas obviamente que o humor tem sempre. Né? Um que é de verdade. Um que é de verdade. <risos> não, não eu, eu confiava, assim. Eu, confio, eu não confio em ninguém a 100%. Mas não. eu tenho que confiar entre eles dois. Eu nunca na vida disse algo. Eu confio neles da mesma forma. Só nos deixavam os dois sozinhos, sabes o que é que ia acontecer, Zé, um <risos> é. Tantas vezes que nós estamos sozinhos. Não, mas o meu exercício foi assim. E eu ando bem Tendo relaxado. Que, que, até veio, que até veio na primeira pergunta, na primeira parte, que eu estava a dizer, foi assim: pá. Como tu não verbalizaste tanto aquilo, como tu não sabes, e entre as duas pessoas, <risos> <risos> que tinha mais predisposição de sacar do Narciso. tão metido de sacar do tu não Então, por saberes então, então, é? saber que. ele tem mais predisposição disposição. Não, não, Ou Por pensar que não, ele não, tem não, mais para eu, eu fui pelo outro lado ah, o lado de, como do, ele... do, do cão. Estás a ver do lado? Eu sei, mano, eu sei também. foi só um tipo. Pronto, foi só uma tirada humorística. Foi só, para perceber, ok. Duas pessoas, um. Um foi. Nem ainda para vocês dois, estás a ver? Tens dois amigos. Um está. Até porque, de nós os três, o Bessa, em relação a um casal amigo que se poderia casar num futuro. Disse que preferiria o cu ao gajo do que ao gajo. É verdade, sim senhor. <risos> é, pois foi que isso ainda... Guilherme esta também disse isso, não mas... Bro! Não, o Guilhas era o gajo, mano. Que... <risos> <mas. risos> é. Pois é, isso foi daquelas coisas que eu ainda não percebi muito bem, que é tipo... Então, um casal é, não, é amigo, e que o... não, eu sou muito amigo tanto de uma parte como da outra, em que se eu estivesse numa situação de vida ou de morte, preferir o Guilherme e se a Carolina, no dia de casamento deles, contasse aquela cena picante de que falámos ao Primeiro pouco. eu ficava o com a Carolina ao ponto dela, dela tipo, focar... Ela perceber que ela, ela é que tinha que falar com o Guilherme. Porque se, não, se esse foi o casal usado... Se esse foi o casal... Não, não foi, eu, não, não, não, não, não, não, não não Mas quem te... Mas, assim, fui mas eu que disse isso. Tu, E, e pensei neles. Fosse, e e eu sabia, pronto Se esse e. fosse o casal usado... Mas repara que há pouco te disse eu e a Mariana. Que é diferente. É completamente diferente. Pronto, mas continua. É completamente diferente, Bruno. Completamente diferente. <risos> no caso do Guilhas e da Carolina, eu ficava tão fodido com a Carolina, ao ponto que ela ia querer falar com o mãe. E se o casal fosse eu e o Castro? Ele está... Ai... ai tá... -te mãe, da puta, fodido. Ia ficar tão fodido com o Castro, ao ponto de ele ter, tipo, contar as mães. O quê? Ah, mas estás a assumir que o Castro é que me encornava! <risos> <risos> não... não... <coughs> Porquê? Porque é o Bigal. Não sei, tinha de pensar um bocado. É o de... Quem é que encornava quem? Uh... É o, é o Bigal. É o Mostaz. Entrou ele. Estou muito curioso agora. Se vocês tivessem uma relação... Era o Chico, na verdade. Epá, Começou é... comigo, agora já é o Chico, na verdade. e Quem disse foi, eu, foi o Bessa, não fui eu. Exato. Não sei. Não sei. Depende das circunstâncias. Acho que, <risos> acho, que <risos> acho que mais facilmente tu te envolverias numa cena de uma noite e tipo cagavas para o assunto e não davas importância, e mais facilmente o Francisco tipo se envolveria numa cena intelectual por alguém e ficaria com grandes processos Sim, de culpa Chica e é o caralho. Complexo, não chegava nada, base, tipo, a fazer nada, até era capaz de estar deitado na mesma cama com a gaja tipo a falar de Proust, mas tipo, ia ficar com um peso na consciência e Eu tu ias lá com essa do Proust. Do então. teu trabalho, agora lembrei-me da crónica. Hum, porque Por quê? eu gosto de manga. Yeah. Ah, uma coisa com a não, clara E uma coisa, fará, e uma ou coisa não inviabiliza a outra. Que gajo é mais sinófobo da segunda. E digo-vos uma coisa: A ah, manga um... Tão... A história da manga é espetacular. <risos> é a história do hentai, ainda mais. Não, não, não. calma. Não, não, não, não, não. A história do... O nasce por causa da censura no é verdade, Japão. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É Amém é é, caso... transição. Adoro potas. <risos> e povos, são são polvos, gostas? São potas. Polvos. São potas. <risos> são potas. Isso, é, isso é a versão barata. A potas são lulas baratas. Nem sequer são polvos. Seja a minha carteira. <risos> Está mesmo leve. Está mesmo <risos> leve. Saia é a tua carteira depois que tu saís à noite. Não mas olha, eu... mas isso é uma boa, uma boa ponto para a última pergunta daqui então. da, da sondagem: que é quem nunca emprestarias dinheiro? E claro que todos disseram que emprestariam, toda a gente, mas houve uma ligeira desconfiança em relação a ti porque uh, essa pessoa achou que ia ser mal gasto. Mal gasto podia ser. Certo? Mal gasto podia Mas a coisa que eu não admito que digam é que eu sou caloteiro. Não, não, não, mas não. Mas não, ser, não, que não, não Não, aí custava o dinheiro e tu pagarias, mas mas que sabia que ia ser mal gasto. O ah, que, que... É que importa? O que importa é que, que eu tenho é o dinheiro. Não, não é mal gasta, devia ser mal gasto Que importa é que eu tenho? Também não sei qual é a diferença. Foi a Mariana que disse, isso, não foi que era mal gasto Olha, entre o Não, foi o, Gonçalo, e entre... Foi, o Gonçalo, foi o Gonçalo, foi o Gonçalo. Foi o homem o da, da, da finança. finança. O, o cabrão da Puxinha, a que... <risos> <risos> O cabrão da Puxinha. <risos> o pô, pô, achas... noites, meu. Mas <risos> <risos> <risos> a Poncha quanto pausa e a tua vida. Oixa da Pincha, Malta, estamos quase, quase a chegar ao fim. Quase. Ao fim da se tua calhar, parte. Mas duas, uma. Ou são mais. 3 horas ou é mais. 20 ou são mais 3 horas ou são mais 15 minutos. Tá. Depende de vocês. Estou mesmo para os 15. Vamos. Depende de vocês. Cansado <risos> Esta aqui eu tenho de ler porque eu tenho algumas dificuldades em percepcionar conceitos que eu não, que eu não entendo bem. E a pergunta é para um o Francisco: um, Se fores ao talho comprar 2kg de bife da vazia e o preço do quilo for 12,99, quanto é que isso dá em Bitcoin? 0,000000 muito, mas isso não importa. Então, não, mas quanto é que dá? Não sei, Pronto. não sei porque o preço da Bitcoin flutua da hora, neste hora, hora, hora é Não faço ideia, também não vou, podia fazer a conta, podia ver o preço da Bitcoin eu neste ver. momento. Eu, eu como sou-me ignorante, nem sequer sabia que havia uma, uma taxa de câmbio, e afinal, lá ah, está sei, aqui. Ah. Mas São... a cena é, essa pergunta a parte é de um pressuposto errado. Que era possível pagar em Bitcoin e não é neste momento. Não, há muitos sítios onde é possível pagar em Bitcoin. Bitcoin, não é. no, no, Bitcoin teu talho, no teu talho não Sim. é. Mas, por exemplo, olha, na, na, na, na, na Redmi, na, Xiaomi, na, na Xiaomi. Xiaomi já é possível pagar em Portugal, só por acaso. Em Bitcoin não sei, mas em criptomoedas. Não interessa. A questão é, essa, essa questão parte do pressuposto em que a tua ideia com a criptomoeda é transformá-la em Uh, moeda tradicional, em fiat currency, numa moeda operada por um banco central. Que é o problema da pessoa que coloca essa questão em que está tudo em que vê tudo da perspectiva de uma economia tradicional, em que aquilo é uma commodity ah, é como as outras. É um bem transacionável em troca de dinheiro. E eu disse há pouco, ganhei muito dinheiro em Ethereum. Mas eu não o realizei. A Ethereum que eu tenho valorizou, mas eu não a vendi. E já teria ganhar, ganho, ganho euros ou dólares. Não, eu pretendo manter uhum. aquilo. Okay? Porque vai ser utilizado noutros contextos e é, é essa gestão, é só, é só uma mudança de pensamento. Pronto. Não vou ficar aqui três horas porque são vocês os três apanham uma seca. Esta pergunta nem, nem vale. Meninos, ao longo de 37 episódios, vocês tiveram seis mulheres e cinco homens como convidados. Confio... Nada pensado, esquece lá isso. Hã? Não foi nada político. <risos> não, era, não, era, não era essa a minha pergunta. Nem tinha nada a ver. Qual é que foi o pior episódio e porquê? Pau, o que eu menos gostei de fazer foi... Este. Ah. Porquê? Foi muito focado em perguntas a ti. E é. tipo... É, é desconforto, não é? Não é debater um assunto, é de bater o castro. E o E o, e, o Bessio, e eu sim, tinha sim. a plena noção que provavelmente este seria o episódio que tu menos gostarias e que se calhar os três menos gostariam. Não, mas deixa nos confortável, atenção. Uma, no no lombo mesmo atrás. Não, mas pronto, gostei muito. Gostei muito do teu, por exemplo. Thank you. E odiei este. Pronto, tu és tipo, né? Dois, mas, duas medidas. Tirando, tirando o melhor de todos que foi o meu e o pior de todos, que é este, qual é que foi o segundo pior de todos? Olha, eu não gostei dos primeiros. Todos. Sim. Os 10 primeiros não me conto. Não gostei. Hum. E também. Aquele que tinha tiveste resistência a fazer a priori? Oh, eu tive. Eu tive com a Tinoco, por exemplo. Ah, eu E a resistência Tinho, a é. fazer ele Tinho também teve. Que convidou a Tinoco? O Tinoco. Foi o Chico. Ok. Tinho, com por que achei fixe. Achei que vocês não exploraram bem a cena. A mídia é tão fixe. Pois é, mas nós não sabíamos. Foi. É, foi nós Porque nunca tínhamos para para para quebrar com ela. Eu sabia que era a ah. Tinoco. E não podíamos estar aqui. Tipo, nós não tivemos com ela. Ah, olha, aparece aqui às nove e ficas a gravar. Não foi bem assim? Yeah. E nós não tínhamos. Gostei muito de a conhecer. E claro, mm -hmm. essas coisinhas todas que se devem dizer. Mas pessoal, foi sei não foi a coisa mais, mais profissional que fiz. No uh -huh. sentido em que, uh -huh. e tu vês como nós começamos o episódio. O, episódio? Yeah. o Castro diz: Temos um bom nome aqui. Uhum. E, ela, e ela, por acaso, e ela, ela diz logo, ah, o Castro aquilo, e, o, e o Chico. com tipo... maneira diferente. Mas nós não sabíamos, até porque, até se sentar aí, quase nem, ela pouco quebrava pouco os gelo. falou o nosso, eu, é. eu interpelei não sei o quê, e ela... E depois sentou-se e, e, depois -se e, então, e, e falou. aqui para aí que é meia hora, quarenta Mas ela pouco fala. Ah, porque isto é importante dizer, porque o, a pessoa que a acompanhou aqui, o role manager dela, é, é nosso, nosso amigo. amigo. ok e foi aí daí que surgiu. Porque na verdade não fui eu que a convidei, ele okay. sugeriu. Ok. E Mas, pronto, foi, e foi aí muito mais. fixe. Eu adorei. Acho que uhum. e, eu também, por a, a, e a priori estava curioso. Uhum. Porque a, a pessoa que me disse: Olha, era bom vocês terem a Bárbara Tino no podcast, é uma pessoa em que eu confio uhum. para fazer esse julgamento. Uhum. Uhum. E nem é isso. E acho que, o que ela o trabalho que ela, as entrevistas e coisas que ela tinha aparecido até então eram bastante diferentes o que nós fazíamos aqui, e isso poderia mas ser atenção, uma coisa engraçada. Mas atenção, porque é muita miúda, acho que é uma miúda incrível, uhum. para podcast, para este conceito, mas como, neste momento, se fosse agora, e tendo já seja, já pensei minimamente, já ia ser muito mais fixe, foi uma coisa, tipo, é uma pessoa que, que tem, um nome, tem aquele nome mais pesado, ou seja, nem sabemos como é que vamos abordar, para uhum. porque nem nada estava lá muito no início, porque não nos conhecia uhum. de lado nenhum, ou seja, numa coisa mais hoje era uma coisa mais suave foi mais por aí não é. mais até, até até o alguém que comentou gostei muito de, gostei muito do episódio e a partir do momento em que começou a ser uma conversa e não uma entrevista mm -hmm. e isso nota-se claramente mm -hmm. ali. Tá, até faz psicóloga, caralho. Pois é, no final, não, não, não, Hoje, se fizéssemos outro episódio com a Bárbara, por exemplo, eu ia ser totalmente diferente do não, primeiro. Mas uma coisa que eu não gosto, estás É agora, chama-se agora o Ricardo Loures Pereira para aqui. Primo, o Ricardo vai ter que estar lá fora a bebinhos comigo. É isso. Eu aqui, porque eu não vou estar aqui sentado com ele a fazer. Bro, entra como, é tá, como é que foi dois, fazer o gato então, bom, exato a cagar, Há é. dois nomes que eu não convidaria. E, e até por acaso perguntaram pelos dois esta semana. Era o Ricardo Aros Pereira e o Sam Da Kid. Yeah. Duas pessoas que eu adoro, mas o Sam daqui e que eu não teria, porque eu não quero que eles venham para aqui dizer pão. Como yeah. vêm, como oh, têm tá vida. Um vida Estava de... a falar umas minis com ele, estás a ver? Mas o, Ricardo, mas o Ricardo Aros Pereira foi aos primos e aquilo foi uma coisa... Foi dizer pão. Há primos. Pois, mas foi não, dizer, não foi dizer pá. mais coisa, mas o Ricardo Oros Pereira em si não disse mais do que já disse. Mas nunca direi em lado nenhum. Quer dizer, é talvez, talvez tirando quando foi ao podcast da Bomba. Da Bomba gostei muito Eu gostei, muito ao Ritetti, já. Eu gostei disso Mas, mas já é há, uma, há uma predisposição, por si E já temos título outra vez. Ricardo Oros Pereira é mau entrevistado. Não, <risos> não, mas eu gostei. Eu, eu gostei de convidar nele. <risos> <meu risos> é. é. é. Mas acho é que tipo, tem que ser uma coisa, pá, eu não tenho paciência para ter aqui. Oh, oh, logo é. Ou ficámos aqui uma hora a falar antes começamos a gravar, ou yeah. então eu não voltarei Tipo, bro, não vai ser. Eu não yeah. vai acontecer isso porque eu não gosto. Ninos, qual é que foi o vosso. Aquilo que vocês gostaram menos pior? Gostei menos? É Opa, não vou estar aqui a dizer nomes, acho que as pessoas.. Não, não, não, que gostaram hum... menos que vocês acharam que resultou pior, ou que aquém de... ficou a quem vossas expectativas, ou tudo correu mal. Acho que o episódio com a Joana e com a Inês podia ter sido melhor que o que foi. Ah, Só que podia. o contexto em que foi feito não foi ah. o melhor. Em, foi no, na, no seguimento daquele episódio com o Gustavo. E foi, gravámos de manhã, nós nunca tínhamos gravado de manhã, notava-se isso, não, não isso em mim, não estava assim -se uhum. sem nele, não estava-se isso nele. Nelas e, neles, também foi, tipo, uma, foi uma coisa assim mais tipo, à pressa, por assim dizer. Yeah. E devido a essa situação, não correu tão bem quanto eu acho que podia ter corrido. Mas eu, eu, eu gostei pessoalmente. Em algum é, é, momento de gravar. Sim, e o caso é de, de a gravar, por exemplo. Uhum. Mas gostou do produto final. Mas é está é em isso, ata, tipo, está registado. Mas é isso, Jennifer. Eu não estou a dizer que eu não gostei do que. Uhum. Não estou a dizer que não gostei do produto final. Agora acho que poderia, acho que era episódio que tinha potencial para ser muito melhor que o que realmente foi. Mas não é, não é esse. Nem, nem com pessoas convidadas não é isso o que eu gosto menos, porque eu não, não, não posso deixar de ter uma perspectiva da avaliação, de, de progresso, certo? coisa. Portanto, seria sem dúvida um dos primeiros, o que eu menos gostaria, mas talvez não dos primeiros primeiros porque aí há a curva de aprendizagem. Pois, dos nem... primeiros aqui, ou seja, a partir do décimo segundo ou lá o que é que foi. E e com e com pessoas com cúmplices. Foi mesmo o da Tânia que foi o primeiro. Uhum. Porque uh, não só os temas como a personalidade da Tânia dão para explorar. E nós ainda não tínhamos ainda dinâmica oh, nenhuma yeah. entre mim e o Castro e uma terceira pessoa. Uhum. Uh, portanto, não... Acho que ficou muito, muito mais a quem, por exemplo, do que, do que, uhum. do que, do que da, da Inês. Eu, embora Antigo. E concordo que eles tenha ficado aquém, mas acho que ficou bom, não é mesmo. Acho que foi, lá está, tendo, tendo em conta os condicionantes, vais fazer uma avaliação contextualizada e dizes, Ok, foi fixe. Certo, eu não quis contar com o Datani, claro. porque apesar de tudo foi tipo o primeiro com, convidado. Ah, e com e tem que haver essa e, tem, oh. e também tem que haver essa curva de aprendizagem. O Castro mesmo, adorou o Datani, acho eu, e eu nunca falei com ele sobre isto, mas porque ele estava a conhecer pessoalmente uma pessoa que já, que, que já conhecia digitalmente há yeah. muito tempo. Isso uhum. é uma cena fixe, para ele. Yeah. Mas naquilo que eu, imaginaria, que eu imaginei que pudesse ser, pudesse ser aquele episódio, não foi. Até porque toda a gente tem é uma persona. Uhum. E até a Negraça tem a dela. Sim. Um... e eu adorei, eu adorei. atenção, eu não quero dizer, isto não é de maneira nenhuma a desdizer da Tânia Graça a dizer uh, uma, e temos o um maior exemplo disso no, no, nos podcasts mais recentes o Peter Castro o Peter Castro em frente à câmara dele a falar para os stories dele é uma pessoa completamente distinta da que esteve a falar Sim. connosco que é uma pessoa completamente distinta da que esteve a falar connosco e com a Tia Mená uhum. e com a câmara sentada a gravar e com a e, e, e é normalíssimo impecável. tal como eu não sou a mesma pessoa em, em todo lado e é o que eu estou a dizer e eu, eu, eu tinha uma expectativa em relação uhum. àquilo que poderia ser a conversa nomeadamente com a Tânia que não foi, é só isso uhum. e atenção Mas todas, as, todas as pessoas que estamos a falar para... até agora pessoas impecáveis, por acaso é uma coisa Mas que é... nós temos uma sorte só... não, deixa-me só dizer isto, Raquel é que nós não... por acaso não tivemos nenhum azar com qualquer convidado que tenhamos uhum. tido até agora acho que temos tido eu, imensa Raquel, sorte uhum. <risos> acho que temos tido mas, imensa s... sorte <risos> acho que temos tido é imensa bom. sorte com as pessoas com quem temos Sim. trabalhado, felizmente tipo acho que nenhuma, nunca nos faltaram ao respeito nunca nada, nem foram más para nós de certa uhum. forma mas, tipo, respeito isso é verdade yeah. mas, tipo, acho... e foi cara, está aberto, é grande <risos> toda a conversa que estamos a ter aqui apesar de possa ter sido dito ou não, tipo, só temos é que agradecer às pessoas por terem uhum. vindo cá atenção. Em que momento é que vocês sentiram que o podcast estava a ter impacto e de que forma é que isso influenciou... Animadíssimo. <risos> Desculpa. <risos> de já que... fotos, hoje são dia de trabalho, são duas da manhã, para quem está a ver eu estou cansado. E de que forma é que isso influenciou a vossas, as vossas DMs? Foi o um primeiro dia, logo. De repente recebi mensagens e Pessoas que nunca tinha recebido. Uhum. O dia mais impactante a esse nível uh, foi, foi, por exemplo, a passagem de ano, que acho que até já mencionei no podcast. No uhum. dia 31 de janeiro houve várias pessoas que se lembraram. 31 de dezembro, 31 de dezembro sim, desculpa. Houve 31 de dezembro houve várias pessoas que, que se lembraram de mandar mensagens longas em relação àquilo que o podcast significava para elas. Uhum. Mas se calhar o impacto que mais marcante foi para mim. Foi quando eu falei sobre os meus problemas de saúde mental e uma uhum. pessoa comentou publicamente, nem foi por mensagem privada, comentou publicamente, eu identifiquei minhas mim os mesmos padrões que o Francisco identificava, se calhar é melhor ir ver isso. Uhum. E isso foi a coisa mais importante para mim. É, é é nesse sentido pedagógico que eu faço. Ou, por exemplo, vários comentários relativamente à honestidade da conversa sobre o... o quando tivemos com, com o Maldito, em que o acho que estava mais incomodado. Uhum. O oh, Castro, já está, falámos aqui, há, há, há 20 minutos atrás estávamos a falar que tu estás incomodado com essa conversa. Na altura ficaste incomodado. E, eu, e, e, e, a, e a conversa que tivemos foi... Isto faz parte do nuance, porque faz parte da maneira como as pessoas interagem. Ah. É, é genuíno. Bom. É verdade, senhor. E, e eu, acho, eu acho que é genuíno Da mesma maneira que comentei com a Raquel No episódio com a Raquel Houve lá um gajo que fez um comentário Baseado tipo, em, em fóruns uh, Misóginos de, Do Reddit E eu falo em que denunciou esse comentário Eu respondi A Raquel respondeu E eu acho que a interação estava Até porque a pessoa uh, uh, se, se Reposicionou Vamos uhum. dizer assim Mas mesmo que não se tivesse reposicionado eu acho que isso deve existir. Claro. Não a discussão. Deve eu fiquei chateado de quando denunciar. Quando... Imagino eu, é. porque o documentário desapareceu. Mas Sim. quando alguém denunciou aquele comentário, porque é que ele desapareceu e não fui eu. É sinal que mas existe. Não, bro, se as não pessoas só. estão a discutir, é sinal claro. que existe. E é bom. Porque o Castro, mas só porque o Castro está quase a dormir. Hum? Vamos à última. Pergunta. Não estou, não, estou, não estou, estou a acordar. Não, não, tranquilo. Estou fora a sério, tens o whisky, se tivesse o acorda. Já. Eu também. <risos> Onde é que vocês se veem individual e coletivamente, daqui a 10 anos? Ai, não tenho capacidade. Morto. <risos> atenção, atenção, atenção. O Castro provavelmente está a falar a sério, porque ele acredita que não dura até aos 28 okay. anos. Ok. 38. Eu vejo o Castro morto e nós, coletivamente, a surfar na onda da morte dele, estilo Nirvana Pós-Kurt Cobain. Não, estou a brincar. Pai, eu vejo este projeto. Sim, vejo diferente a existir daqui a 10 anos. Uhum. Não, não sei se existir com este nome uhum. ou com estas pessoas ou com este formato. Acho que pode haver uma continuação do projeto. Uhum. Ou seja ele como for. Um, mas é pá, 10 anos é muito tempo. Eu não me vejo a fazer um podcast durante 10 anos, ok. Percebes? Uhum. Não me vejo a fazer. Uh, eu acho que não me vejo a fazer nada durante 10 anos, certo. Um, aliás, eu gostava de acabar este projeto como tipo lance Acabava quando estivesse tipo a bater, certo. Se tipo, tivesse tipo sei lá, 60 mil pessoas a ver este podcast uhum. semana, e não, acabava, era, acabava. Era, era, era que eu acabava. Em vez de aproveitar, era, eu acabava assim. Eles não. É aqui que começa que de... Eu acabava aí. ser em grande, a carreira. É, não é carreira, é acabar o Cam processo. Campeão é. olímpico. acho que as coisas... os 22, reformas-te. Não, não estás a ver. Eu acho que as coisas boas não, não, não, não, não, tipo, acabam quando estão em grande. Não, não, não, as, tipo, coisas a... em as coisas grande, são certo? boas porque há muita gente a ver ou porque tu gostas de as fazer? Porque há muita gente a ver. Ok. É aqui que nos distingue. Claro. É claro, então se tens que ter uma, uma métrica de avaliar o teu trabalho, qual é que vai ser? Se não há as pessoas é que és tua? Ah, eu gosto disto porque isto é bom. Ou então, se, se, se, se tens tipo de pessoas, de pessoas de a dizer de que, de que, diz. que não gostam de ver... Imagina, nós temos... Uh, 10, começou Vamos fazer isto, temos 10 mil pessoas que começaram a ver isto. E agora temos 2 mil. As outras 8 mil pessoas saíram porque é a opinião de 2 mil pessoas vale mais Super. que a opinião de 8 mil? É. É, eu percebo isso. Então, mano quer... Ok, tu gostas, é, é, é, é, é. mas as pessoas não veem. O que é que adianta gostar ou não? O que é que é bom? É é o que é que é bom, então? A única coisa que não é subjetiva... A questão Sim. é, tu mostras o então, teu produto posso. a todas as pessoas que poderiam vê-lo, nomeadamente aqui. Falamos em língua portuguesa, essa é a primeira barreira de entrada. E falamos para as pessoas que têm internet. Todas as pessoas que têm internet no mundo e percebem a língua portuguesa, te ouvem? Hum. Não. Ok. Portanto, o que tu podes estar a fazer nesse caso é chegar às pessoas erradas. Se calhar, não, aquelas 8 mil é não eram consumidoras do é... teu produto. Se tu, no primeiro episódio de todos, tivesses tido como convidado o Tiagovski ias criar uma identidade que não era do nuance que tu quererias prosseguir. Mas ias ter muita gente a ver esse episódio. Sim, mas o que eu estou a dizer e depois se é que já passaram 20 mil pessoas a ver já uhum. se calhar o que é que Uhum. Porquê é que não ficaram as outras 8 mil? Bom, se passaram 20 mil e ficaram 2 mil, não é mau em termos de rácio. Sim, mas é isso. Que eu, que eu, mas nem 2 mil ficaram. O, o, não, as estimativas do Castro não são para palavras... levar. Não, é, as coisas <risos> são boas quando têm números é isso, é isso que eu vejo E se os números são eu não quero saber quem minhas. é que é o gajo que está na cabo da mãe A escrever grandes sons e a fazer grandes coisas E -o de um gênio do caralho Vai morrer pobre, eu não quero saber essa pessoa Mas a questão é se vai morrer, por... morrer pobre Não, meu... vai, vai, a pessoa, a pessoa que toda a gente diz Foda-se, aquele gajo era um gênio tá a a Não, não, não, mas se tu tivesse uma vida Não, não, não, não. Se tu é puderes não, não, não. Tenho... ter uma vida confortável Para ti, e não significa Que tenhas que rentabilizar A tua atividade criativa ou comunicativa ou o que é que for, se tivesse uma vida confortável é verdade, a para a ti, isso, mas, para mim, mas para mim a minha arte é a minha vida, ou seja, e eu, eu, eu fazer dinheiro com aquilo que eu gosto de fazer. É ótimo, objeto, ó, não ótimo estar aqui a fazer Olha, Olha fizeste... temos de Patreon Não, Fixa. não, não, que é não, que não, que está não está mas o que fazer é que está a falar de 300 euros de Patreon? Se for... E se tu receberes um salário de 2 mil euros por mês uma coisa bastante confortável a fazer o que gostas, sem te chatear muito ah, é isso, sem dar cedências é aos teus valores ah, tá e prioridades bem, mas, imagina... mas fazer 2 mil euros por mês ser confortável, não é assim tão difícil uma economia de atenção É exatamente essa merda que eu estou a dizer desde o início E vai haver alguém Porque e as pessoas é passam Sim. uma hora e meia a ouvir-te e, é... é e nem é isso, e vai haver alguém que os 2 mil não Chega, vai querer 4 mil e vai não, haver alguém tu... que não, os 4 mil não é. chega, vai, ver, vai querer 6. Aqui vou, o objetivo não é o dinheiro, Pô, não, não, não bro. mas é o que tu, é... tu é... falaste. Mas vai é morrer fó... pobre, não? Não falei em dinheiro, não falei dinheiro. Mas se vai é morrer pobre, ter pessoas aqui. a ver. A nível de e se vais ter a... mil pessoas a ver, ver e for não, para o bono, é fixe haver não é. não, uma, uma moeda de tu dizeres a única moeda que não é subjetiva é as pessoas que estão a ver o teu trabalho. Bro, o peruca, toda a gente diz ah, isto é fácil de fazer, então faz, mano. Não, não então faz, é, claro mano. que não então faz, é fácil mas. de fazer. Eu tu achas, que, tu tu achas é que é fácil ter 100 mil views no YouTube? Então faz. Faz um podcast com 6 mil views. Faz. Faz e eu quero ver. Quando tu fizeres uma quando fizesse assim, isto é fácil e fizeres, e bater as 100 mil views eu mas paus. a, mas a, a, questão não, isto, a questão não, é a questão não é essa. se a pela pasto as das pessoas. Consegue fazer como, mas a questão não é isso. Eu não, estou, não estou a conseguir perceber de que forma é que se responde. A, a, tua a tua minha pergunta, pergunta já, a tua pergunta já fugiu muito. Já. E de que maneira é que dez anos a fazer? A não, não, e qual é que é o objetivo? O, o objetivo a crescer mais do que isto. Eu não tenho, eu não tenho um objetivo muito presente nisto. Eles têm, se calhar, eu não tenho, nunca pensei isso, cara. Como é que é o meu objetivo daqui a dois anos Não sei. Não o objetivo Okay, vamos, vamos, vamos reformular a questão, o objetivo coletivo a curto prazo. A curto prazo? Sim. Tipo o quê? Curto prazo? Curto prazo. Dois meses, um ano? Não. Curto prazo é, é o que tu, tu definiste que é para ti. Mas isso, isso pode não ser curto prazo. Sim, pode ser o que vocês quiserem, para setembro vá. Para curto, para curto prazo, é eu sair daqui e reunir com eles esta semana, não estiver a fazer edição, eu digo, está bom, está bom, ok, está melhor, está melhor. Exato. É semana seguinte, como dizem os futeboleiros, jogo a jogo. Não, mas isso é verdade. Mas é mesmo verdade. Sim, mas mesmo os futebolistas assinam contratos de um ano, dois anos, cinco anos. Mas aí já estão a fazer planos ao longo sim, prazo. Sim, sim, porque eles, antes, porque eles estão, porque eles um estão jogo vinculados jogo. a uma instituição para esse efeito. E nós, neste momento, não. Oh. Quando? E se, se chegar e quando a Quando procurarmos patamar... isso, mas o objetivo é claramente chegar a isso, sempre foi, vais ter que o fazer. Mas, mas também há uma questão que, que, que, que é muito importante nisto do número de pessoas que te vêm e dos teus objetivos e de não sei o que mais. Que é, o número de pessoas que te vêm não é definido apenas pelos méritos do teu trabalho, é definido pela tua capacidade de comunicar. E a tua capacidade de comunicar pode ser muito mais abrangente. E fazendo a ponte, para um tema que poderá fechar bem ou mal este episódio, <risos> qual é, que é a publicação mais vendida em Portugal? A publicação? Sim, mediática. A Revista Maria. Pronto. Ah, okay, okay. Porque atinge um público maior, tem uma comunicação mais simples e porque tem, tem, tem, tem, uma, tem uma comunicação emocional diferente. Agora, tu podes escolher, eu quero fazer a Revista Maria, quero ser a revista mais vendida em Portugal, quero ter a publicação mais vendida em Portugal e com isso fazer o máximo de dinheiro possível e ter o máximo de olhos a ver-me ou eu quero ser, e vou dar um exemplo random de letras, por exemplo, mas, mas nem precisas ir, ou quero ser o expresso, que é um jornal ainda grande tiragem, mas não é tão vendido como, como tem, tem um modelo de negócio diferente não vende muito menos do que a Maria e que se expõe, e que se expõe de maneira diferente. É. A, Maria, a Maria vende para aí 70 mil, Pá. o expresso vende 50 mil, mas olha, mas imagina, imagina. Esperança. mas imagina que imagina, mas a Maria também é semanal, não é? Express, tá? pronto, somos manais, então é um bom termo de comparação, yeah. uh, mas pode ser. Eu posso querer fazer para um nicho, eu posso querer vender a minha uh, a, uh, pá, uma revista qualquer de carros, por uhum. exemplo. Pronto, e tem e e um, um, uma orientação diferente, certo? Eu concordo com isso. Não. Con concordo, Sim, concordo mas concordo. a tua métrica aí tem que ser relativizada. Concordo, claro, claro, concordo. O Pissarra vai, vai chegar a muito mais gente com o nervo. Um o no, no nicho dele atingiu mais percentagem que o Pissarra no nicho dele. O Pissarra não, não é nicho. É Sim, Pissarra. o Diogo Pissarra. Ai, o Diogo Pissarra. Pissarra. Ah, eu, Pissarra. Ele eu conheço, eu o polígono. Ela é tropinha. <risos> um, Mas a questão é mesmo essa. Agora, o nicho. Agora, a assim cena é: tu consegues ser subsistente com o teu nicho? É aí que está, essa é a questão. A se, tu é... consegues fazer o quê? Olha, se, se, se, se o método resulta. Se calhar em cortar as coisas para 10 minutos com guião. Se calhar isto, se calhar aquilo, que consegues ter a tua ideia. A tua ideia está lá, não estás a vender. Mas o desafio é esse, é manteres a tua ideia e o teu claro, propósito é. Tá eu, eu acho que manter a ideia às vezes é sinónimo de ser casmurro. E isso, em última instância, não te vai levar a lado nenhum. <risos> <risos> Estou a dizer coisas sem sentido? Não! Estou a gostar. Então, <risos> eles estão a ver. É falta de autoconhecimento. <risos> Porquê? <risos> Perdi-me. Eu sou casmurro? Tu és voé casmurro, bro. Não, eu sou. És é. hiper casmurro. Mas o mas, casmurro, mas agora minha aqui... Minha cena, mas, mas já, aqui é a minha cena essas vidas. Já, é verdade. Aqui mas é... primeiro que é morro. A, a é a que questão. Mano, estão... mas é, tu tens que. Tu para mudar, tens de ter a certeza que vais mudar, mano. Tipo, não é. Olha, vou experimentar isto. Não. Eu, eu, tipo, é aquilo que eu faço no iCast, eu já mudei me Caralho, meu, exatamente. Depois já, depois não, já. Já. Mas fizeste experimentações, eras tenhas planeado, que não. Tu és, pode ser uma pessoa muito Sim. mais Sim, uh, mas, mas eu acho que... espontânea, mas já fizeste. Sim, mas fizeste. Houve um dia não, em que tu deixaste, fazer, que tu deixaste de fazer ilustrações com um slide e passaste exatamente. a fazer vários. Ou, ou quando fazias as ou montagens. Dolejos, bro. Yeah. Lembras-te? Mas tu começaste a fazer montagens que tinham piada. Eu Começaste eu a, jogar o, a, a jogar de determinada maneira e entrar em grupos de Instagram para ganhar determinada popularidade, aquelas trocas de, de comentários. Legítimo, Verdade. legítimo, ah, o porque pô, o teu é. objetivo era aquilo, era crescer naquilo, e foste adaptando o teu conteúdo. E é uma coisa ótima, mas foi algo que foi genuíno, não foi forçado. E tu várias vezes dizes Ah, eu se quisesse falar agora sobre este tema batia, e é, até me mandas ideias Eu tenho esta ideia sobre este tema que ia bater bué Mas não vou fazer porque não quero falar sobre este tema Que é, acaba por ser um pouco contraditório com aquilo que estás a expor agora de que Ah, o que tens é que ter olhos a ver Tu aí terias muito mais olhos a ver na, uh, uh, de, Quando há casos polémicos o pai, este é o tema que me está na cabeça hoje Não sei porquê, e peço desculpa a quem se possa sentir melindrado a morte de Sara Carreira. Tu, na altura da morte de Sara Carreira, escreveste um texto que era muito bom, tinha, tinha muita piada, trocava ali em alguns pontos fraturantes da não sociedade. Era, não era bem mas tu... sobre a morte da Sara Carreira? Sim, Sada, mas não importa. Não criam. importa, pronto. Mas, mas, mas tu tinha, criaste conteúdo em relação a isso, que decidiste não publicar. Mas tu tivesses feito, provavelmente escrevias a muito mais gente. Mas escolheste não fazer, para manter a tua integridade, para manter a tua ideia, aquilo que é o teu conceito. Meninos. Diz, Vocês, diz. no meio disto tudo, acabaram por não responder à minha pergunta. ficou atravancada ali no castro. Ok, ficou atravancada no castro. Chico. Pá. 10 anos. 10 anos. Sim, individual e coletivamente. Um... Menos de cinco minutos, por favor. Faz... Não, vou ser muito rápido. E honesto mesmo. Uhum. Faz parte do meu processo terapêutico não estar a pensar nisso. Ok. Bessa. 10 anos, coletivo... Uh, acho que vamos estar em algo maior do que isto, não no sentido maior de tamanho, uhum. mas espero que isto evolua para e espero mesmo que isto evolua para algo mais do que um podcast. Uhum. Uh, o que é esse algo mais? Não te sei dizer estamos a falar em 10 anos também, não é? Uhum. Uh, a nível pessoal, psh, sei lá, nunca pensei assim na vida. E os prints me seguem a 30 centos, meu cara. caralho, estás <risos> a brincar? Que gente faz. <risos> Bom, olha, foi... então vamos fazer um negócio, bro. Só vas a tua cara, diz me com quem falar e com tudo mais, e eu trato tudo. Uh -uh. Pá, sem dúvida que podemos todos concordar que isto foi terapêutico. Ah, vamos ver para a semana vamos ver isso. Estranho, no mínimo. Da minha parte foi simultaneamente um exercício que eu já não fazia há muito tempo. Tudo. Foi um exercício de investigação, algo um, que eu não tenho muito tempo para fazer. Foi interessante nesse sentido. Gostaste de tentar tipo, entender vidas de três rapazes? Foi pá, primeiro, foi isso mesmo: foi entender a vida de três rapazes, de uma faixa etária com a qual eu não tenho o mínimo contacto, foi estranho. Um, foi interessante, senti-me de alguma forma uma intrusa. Ou seja, como é que eu vou te explicar isto? Eu já passei por a fase em que as relações são fortes e espero que a vossa relação se mantenha igualmente forte como é agora. Já passei por essa fase dos 20 e tal anos em que as amizades são mesmo uma irmandade, pois a vida acontece outras coisas e de alguma forma não fiquei com inveja, mas fiquei com uma certa nostalgia de, de quando tinha vinte e tal anos realmente eu e as minhas amigas e, e somos três originalmente somos três como vocês são em que tínhamos realmente essa essa essa essa intensidade relacional e, e epá, é que é muito bonito ainda por cima sendo de vocês uh, uh, tendo de vocês transposto isto para, para algo prático ainda é mais ainda é mais bonito um mas foi um processo bastante intenso e espero não repetir tão Tom em breve self. não não voltar cá espero voltar cá mas não desta forma, porque. Não podes isso. voltar cá, porque eu soube por via do, do nosso pompe correio que o Castro me proibiu de dizer às pessoas para voltarem. Calma, mas atenção, atenção, atenção, atenção. <risos> este... Neste caso não foi referir a referir-te a ti. Não, em nada foi não, a referir-te a ti. Depois cara. eu conto. É um... Ah, sempre assim, fazer essa merda como se agora, tipo, temos uma lista agora e temos a obrigação, não, não a Se quiseres voltar cá, a gente depois, para tipo, voltar assim Natal, cá. Ah, tu... não, tu não é tu, tu, pode... tu não fazes. Tu podes. tens de voltar cá, bro. outra vez. Não, pessoa que não cá, então isto vamos repetir te é como como nós... é? Eu queria conceitos. o conceito não é isso, não, não vamos fazer mais terapia. A tua sempre as pessoas que não bem cá, tens de voltar cá e depois eu fico a pensar aqui, ó. Não, na realidade, não é este. pessoa. Mas eu odeio que... não gosto de conversar. Obrigado, falsa. Raquel. Eu, falsa. eu também não gosto. Eu também não, não, não, não gosto não. quando dizem: Ah, temos de combinar não odeia. Mas vamos ver uma coisa claramente. A minha mais, tipo: nunca eu nunca, combina, disse, eu, disse, tipo, eu nunca disse Eu nunca disse: tens para voltar cá. Eu não sei quantas vezes é que diz, eu sei. A vez a é que o gás se refere da, da última vez. Uh, porque eu tenho inter, genuíno interesse nesse prolongamento da conversa. Sim. Vou ser muito claro, eu não digo isso por cortesia. Sim. Tenho um genuíno interesse. Mas se calhar eu tenho mais interesse em falar com a pessoa e não, precisa de... e não precisa de ser yeah. em podcast. Não. Um tens cá o É só um meio. <risos> Sim, é uma, <risos> é uma, é uma força de Bem, agora deixem-me fazer aqui um scroll no meu telemóvel, porque eu queria ter feito disto não, não um momento, dizer, isto é. alta definição. Mas depois pensei que não era adequado, nem fazia muito sentido. Mas preparei-vos uma surpresa. Ou eu ia um botando uma lágrima. Eu preparei-vos uma surpresa. Que e... Foi buscar fotos nossas. Não, juntem-se aqui. Deixa depois adivinhar. eu adivinho. Peraí, parei posso adivinhar? Podes. Tem que ver com a Catarina. Tem. podes podem juntar-se mas... e quebrar aqui. Que ah, claro. Claro. Então, já vais entrevistar para a Raquel? Ela ah, disse-me isto e eu. <risos> Tens o nariz metido nisto. Põe aqui. Aqui estou eu, no oh. sítio em que se germinaram as primeiras ideias, e está com a em que do a copada Rainha. se, tornou -se. Sim, <risos> Em que vos dei muito na cabeça para que fossem para a frente com este projeto e uh, começassem realmente a, a desenhar como é que iriam construir uma, uh, uma discussão, como é que uh, iriam abordar, como é que iam fazer com que os temas fossem relevantes. Uh, Discutimos e muito, e um ano depois tenho imenso orgulho e imensa admiração pelo que vocês fizeram. Um, Tornei-me vossa fé. Uh, dos primeiros vídeos em que eu tinha reparos a fazer e que ia procurando uh, ajudar-vos a construir melhor, até agora, em que vocês passaram a ser minha companhia de mim em que simplesmente vou ouvir porque quero ouvir-vos a discutir um tema da atualidade ou simplesmente conhecer uma pessoa que não conhecia e que me um, traz uma perspectiva diferente e, e que acrescenta algo de bom. Um, neste momento, é, é, vocês acho que atingiram aquilo que era aquilo que era a visão para, para este projeto, uh, e agora é só crescer ainda mais e, e fazer mais sobre isso, uh, porque de facto vocês permitiram-se ser vulneráveis e falar sobre as vossas próprias experiências, em pôr-se à frente da câmara e, e, e mostrar esta amizade bonita que vocês têm, esta, esta vossa maneira de discutir os assuntos. Uh, despretensiosa e que, que vai super a fundo ou é simplesmente para, para brincar e, e mandar uh, umas bujardas uns aos outros um, acho que este podcast é a vossa imagem e acho que é um projeto mesmo bonito de uma amizade mesmo bonita e vocês estão de parabéns e agora não, não fiquem demasiado acomodados nisto porque temos que continuar a trabalhar porque isto aqui é só o início. Vamos ter mais horas a Ah, que bonito está bonita. Ah, eu uma. Queres terminar o episódio, Raquel? Quero quero terminar. Como é que se termina o episódio? Não, ah, vamos Deixe terminar. Pedir às nossas pessoas para se comportarem, antes de mais. Sim, sim. As pessoas. Ah, para se comportar Ah, pai, eu não sei fazer Os essa despida. Eu, eu fixei a entrada, não fixei a despedida. As nossos cúmplices tens que lhes pedir para se comportarem, antes de mais. Pronto, vamos fechar o episódio. E ah. vai ser a última vez em muitos, muitos meses que vão ouvir esta voz. quissá nunca mais. Não, coitado. Não, te faz voltando, não te preocupes. Cá. <risos> <risos> isto Vais que é cá. Psicologia... Polémico. Polémico. <risos> isto, isto é psicologia invertida. Porque eu gosto disto. Eu gosto de me vir cá. A Fanzers, é assim que se diz? A Gondomar. A Gondomar. A Gondomar. A a Gondomar, sei, a Gondomar... É. Mas a Gondomar faz... A Gondomar cobre tudo. São Cosmo, Fanzas, Gondomar, Ritinto, Gondomar Na realidade eu não, só eu sei, vos sei. estou a usar, eu só estou usar como fans. uma plataforma eu para eu chegar à Gen Z à Gondomar Mas a Gen Z não nos ouve Para não? Então quem é que vos ouve? As millennials. As millennials. Os é. millennials. As Milleniais <risos> Pronto, na realidade eu só vos estou a usar para chegar ao vosso público Tipo, canibalizar Não, yeah. estou a usar mas acho que fazes bem, bem porque, porque inspiras e agora Acho que esta conversa que estás a ter aqui com o Carlos Cruz teve com o Silvinho. Te... <risos> <risos> <risos> Cala-te-se, por favor. Oh, tu não oh. podes fazer coisas dessas e não estar à espera é que eu me ria. Estou mesmo cansado. <risos> Estou cansado. Olha, Olha, são, deixa tão cansado, sou tão genial deixa cansado um estas coisas ah, Não sabendo ainda o que vai para a edição final ou não eu gostaria de te agradecer muito Raquel pelo trabalho que tiveste por, ter por teres vindo bem. cada primeira Foi um prazer E, e estás agora aqui, te isto e, e pelo contributo que dás e que fique muito claro <risos> que se, uh, eu, se eu se eu incitei conversa contigo e se te convidei para vir ao nuance é porque tenho respeito intelectual por ti, independentemente do de me identificar ou não com o tipo de comunicação pública ou jornalística que uhum. tu fazes. Só para não deixe, só para deixar em público, aqui em ata pública, lavrada em ata pública. É que assim tu não lhe podes atirar nada à cara. Não, não é, é nada para vídeo. Não porque é porque é porque não e porque é completamente verdade. E, é, e é a segunda parte desta conversa era inverter os papéis em dois, em dois pontos. Sobre a astrologia, mas eu fui bruto logo de início e, e cortei isso e sobre como um, qual é que é o papel dos mídias na sociedade. Conversa que tivemos um pouco mas de forma demasiado acesa. E pronto. Fica para a próxima. Okay. Comportem-se. Subscrevam, deem like, comentem. Tínhamos que dizer isto a meio do episódio. Pois tínhamos, mas não dissemos. Vamos... Tornem-se patronos também, A cena por favor. Acenda dos patronos é, é, é quem quiser tornar-se patrão que torna-se. Tá. Ai, não, não, não, não. Então. 2.750 euros por mês é o nosso em objetivo. Está feito. Podemos? Só fechar direitinho? Sim. Mas já está fechado ah, direitinho. Já. Pronto, já. Tomamos embora. Foda-se. Compartem-se. Como é que está? Jesus, não se sinto os olhos.